Oi galera! Hoje eu quero falar com vocês sobre opiniões que eu tinha sobre o Brasil que mudaram quando o tipo depois que eu morei no Brasil. Tá? Primeira coisa, acho que a coisa mais importante de todos que eu vou falar é sobre a diversidade do Brasil. Você sempre pensa em um país e, só, e você só pensa no estereótipo, né? No estereótipo, mas você só pensa que que Alemanha é Alemanha Você não pensa que tem regiões diferentes na Alemanha Mesma coisa com Itália, mesma coisa com... Estados Unidos Austrália, Estados Unidos Tipo, quando eu pensava em Brasil, eu pensava em que que fosse só um país E não tem diferença cada região, cada estado, entendeu? É. Então isso foi foi a primeira coisa que eu acho, uh, percebi bem rápido quando morei no Brasil mas tem é uma coisa que é se você não vai para o Brasil provavelmente você não vai perceber isso essa é. diferença Bom, eu tenho certeza que muitos brasileiros pensam que o americano também é um só ah. e no fim, nos Estados Unidos é completamente diferente de um canto do outro que você que, vai Que tipo, você vai andar na rua e tudo vai parecer Disney World Ah, nem tanto! <risos> <risos> é, o Brasil é bem diverso mesmo é. A segunda coisa é sobre futebol. Que eu sempre tinha opinião e não não não foi só sobre Brasil, porque eu já morei na Espanha e lá eles são loucos por futebol. Mais do que eu vou falar mais do que os brasileiros, mas Antes de morar no Brasil, eu eu achava que era o contrário Que os brasileiros são mais doentes por futebol do que as pessoas da Espanha ah, Ou é. pelo menos no mesmo nível Sim um... E tem pessoas doentes por futebol no Brasil? Oh, com certeza, com certeza futebol é o maior esporte Talvez foi porque eu morei na, em Barcelona, né, então ah. Quando... Lá é um pouco diferente, e talvez se eu morasse uh, no, no Rio seria a mesma coisa, mas... Mas eu também não sei se no Rio todo mundo ama futebol. Mas acho que também se deu ah. azar, tipo, lá em casa ninguém assiste, ninguém acompanha, ninguém faz nada com ah. futebol, então, tipo, pra ele foi... Mas eu achei que vocês gostavam de futebol Eu diria que aqui nos Estados Unidos o futebol americano na minha cidade é maior do que o futebol em Curitiba Eu ah. não sei como é no Rio, São Paulo com os outros times Mas quando tem um jogo de futebol americano aqui em Denver Todo mundo tá assistindo. Mesmo se você não gosta de assistir futebol americano, você vai numa festa é. com seus amigos e assistir o jogo. Mas é que aqui vocês têm um time. Verdade. No Paraná, tipo, vocês tem um de time cidade. pro Colorado. É. Lá no hum. Paraná, tem tipo, só em Curitiba tem três times. Ainda tem todo o outro estado com um monte de outros times. Então as pessoas não se unem tanto quanto aqui. É verdade. Isso faz diferença. Ah, com certeza. É. É. Uh, mas enfim, isso é a segunda coisa que a minha opinião mudou quando morei no Brasil Tá, a terceira coisa, a terceira opinião que eu tinha antes de morar no Brasil era sobre a economia no Brasil Eu, eu li uma notícia, tava numa revista que eu tava lendo sobre a economia do Brasil Foi 5 seis 6 anos atrás e tava lendo que o Brasil tá crescendo muito, tava crescendo muito Uhum. tem muitos empregos, tem muito muito energia da economia que está tá ficando entre os maiores países no mundo uhum. em relação aos negócios e tipo a nova China até é tipo o país, a gente dizia né, o, país, o Brasil é o país do futuro e realmente a nossa economia estava entre a quinta ou sexta melhor do mundo uhum. por alguns anos e de repente... Não, e quando eu cheguei no Brasil, uh, eu, eu percebi que tem bastante pessoas pobres, tem pobreza na, na sua cara no Brasil E isso é algo que minha opinião mudou um pouquinho porque eu sabia que não, não chegou ainda quando eu fui no Brasil mas eu estava tava pensando que que tudo estava crescendo A política, enfim, que o Brasil inteiro estava indo pra frente Foi surpreendente para mim porque eu estava... Você me falou algumas coisas sobre economia mas Eu estava esperando um país no voando ou Pelo menos no começo de voar e eu sei que Toda a economia do mundo um, caiu em 2008 yeah. e Brasil demorou alguns anos para chegar lá Esse que no, no, foi o com o resto do mundo. É. Um, mas espero que agora tá, tá melhorando ainda. Eu sei que os políticos não estão ajudando, mas enfim, vou deixar. <risos> mas é opinião, realmente. Você tinha uma opinião antes de como era a economia e vendo lá você viu que não era tão verdade assim, né? É, agora eu tenho opinião em mais petinho. <risos> É, mas é que também quando você leu essa revista, se for seis anos atrás, o Brasil realmente estava crescendo, a gente estava melhorando. Realmente. E de repente. Realmente? Realmente. E que de repente a gente isso? caiu, e foi bem quando a gente... bem quando você chegou. É, realmente. Realmente. Tá. Próxima coisa um, é sobre a pele. A cor, a cor de pele é. a, cor, a cor de pele das pessoas Eu já falei isso no canal que quando eu conheci ou vi uma foto dela pela primeira vez Eu achei eu achei que ela era dos Estados Unidos <risos> A opinião que eu tinha sobre as pessoas do Brasil era que a maioria deles são morenos. É, morenos ou negros, né? Pessoas de pele mais escura e não brancos Sim, eu sabia que existem pessoas brancas no Brasil Não sabia, antes de morar lá, a influência das dos países europeus no Brasil é. Só que mais no sul, né? é Com certeza é mais no é, sul Se você vai no sul, a maioria realmente é branca Quando você vai subindo para o Nordeste, tem uma maioria mais morena e negra E é bem discrepante. Mas portuguesa. para mim, porque é assim? Porque os europeus chegaram primeiro no norte do país, né? Os portugueses, é. Os portugueses. E eles são brancos. brancos. elas não são tipo brancos como as pessoas de Minnesota, aqui nos Estados Unidos, ou tipo Noruega, mas <risos> são brancos, né? É que o que acontece é que quando os portugueses e outros é, outros países trouxeram os negros uh -huh. para o Brasil, eles trouxeram mais para a parte de cima, que é aonde eles conseguiam plantar a cana de açúcar. Ah, que no okay. sul não não era bom para esse plantio, era então... plantio bom para outras coisas. Tá bom. Então eles ficaram tudo na parte de cima. Uh -huh. E aí mais para frente, lá em 1800, 1900 os europeus começaram a fugir das guerras, tudo e foram tudo pro hum. sul, acho que talvez pelo clima, que daí não era tão quente. O sul é um pouco mais frio, mais parecido, o plantio é parecido. Então acabou formando essa diferença. Mas mesmo assim, no Rio de Janeiro, quando você vê as pessoas nas fotos do carnaval no Rio, elas não são brancas, né? É, eu não sei como é que é a questão do Rio, talvez, porque como o Rio era a capital. Trouxe muitas pessoas do é. mais do Norte, do Nordeste, eu não sei. Mas assim, existe também gente branca no Nordeste, né? Não é isso. Não, eu sei, é. eu sei. Mas a ideia na, na cabeça dos brasileiros, para a maioria dos americanos, é que são 90% morenos. Isso não é verdade. Porque no ah. Sul, é, todo mundo tá branco, é branco. É branco, né? é, a maioria é branca. Não, não te... todo mundo, mas... Mas é uma maioria. Muitas pessoas. É. Tá, a última opinião que eu tinha sobre o Brasil era sobre custo de vida e comprando, fazendo compras no Brasil eu acho que eu já falei isso uma vez, mas quando pensamos estou dizendo americanos em América do Sul, pensamos em coisas baratas coisas que são feitos para que tudo é mais barato comida roupa sei uh, tu, lá, tudo talvez pensem isso porque as moedas a maioria das moedas da América do Sul são mais fracas do que o dólar, né? Sim, como, como é que um dólar é três reais, se você faz a troca com dólar, fica mais mais caro ainda no Brasil? É, eu, ah, eu, eu não entendo também. Tipo, eu posso comprar a mesma coisa que 10 dólares nos Estados Unidos, seria... 60 reais no Brasil, ah, tipo... É, isso é algo que não não faz sentido. Faz mais sentido agora, Sim. depois de morar no Brasil. Um, e ainda, algumas coisas são mais baratas, tipo... Eu tô falando para meus amigos que vão para o casamento, que... Quando, depois de chegar lá, tudo seria mais barato. É, do que, por tipo... o dólar ser forte, né? É. É. Se eles fossem para Los Angeles, Seria mais caro para sair a jantar, ficar no hotel, um, fazer coisas turísticas Essas coisas são mais baratas Mas ah. eu vou falar para eles, não compram um iPhone no Brasil É, tipo, compras de eletrônico é a pior roubada no é. Brasil né? Às vezes até roupa aqui é. é bem mais barato Tá bom, é isso aqui São as cinco opiniões que eu tinha sobre o Brasil que mudaram Depois de morar lá que bom, gente. Ele tá mais informado, viu? Então, <risos> espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau. Beijo, tchau.